Meus amados ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aqui quem fala é a sua irmã Cristo, Diego Sobreira, conhecido como Sombreiro. Estou aqui neste momento para testemunhar, contar um pouco do aquilo que Deus o que ele fez na minha vida para que esse projeto o qual hoje eu faço, o que eu tanto amo na minha vida, o né? é, trabalho numa né? rádio e eu quero compartilhar com você, é, hoje eu completo 31 anos e de presente eu quero presentear a Deus com este testemunho, pela glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, em exaltado. Esta rádio Viva Vida, aqui da cidade de Carandaí, é uma rádio que, que nasceu no coração de Deus. Uma rádio que hoje né, tem, é, tem sido canal de bênçãos para muitas vidas. Né, espalhada por este Brasil, por este mundo afora. Eu quero contar para você como ela surgiu, como foi o Desígulo de Deus. Há 14 anos atrás, há 14 anos atrás é, eu fiz uma entrevista numa rádio, mas voltando mais atrás, há 17 anos atrás, eu trabalhava numa lavoura e sempre, sempre amei música. Sempre onde eu trabalhava, sempre eu estava ali ouvindo músicas. Porque eu, eu sempre amei músicas, sempre fui apaixonado por música. E, e ouvindo os, né, os, os locutores falando... Sobre as músicas, tudo, e eu ficava ouvindo aquilo, eu achava aquilo lindo, maravilhoso. E chegou em um certo tempo que eu começava até a imitar os locutores. Eu começava né, a fazer programas, assim, eu sozinho trabalhando ali, fazendo programa, cantando. E aqui um dia, há 14 anos atrás, eu decidi tomar uma decisão de um emissor de rádio aqui na minha cidade e eu fui eu fui bem recebido fui bem recebido fiz alguns testes testes de de comercial testes musicais testes também né e outros testes como as outras rádios normalmente fazem e eu fiquei surpreso porque quando eu fiz esse teste, a pessoa olhou para mim e, e ela foi usada por Deus. Apesar nessa época eu nem conhecia Jesus, apenas ouvia falar de Jesus. Né? Para mim eu tinha Jesus na minha vida, mas eu não tinha um, um verdadeiro, uma verdadeira conversão na minha vida. E naquele tempo.. É... Aquela pessoa virou para mim hoje, né? Deus o levou. Aquela pessoa virou para mim e falou: Diego, nunca desista do seu sonho. Aquilo que aquilo que está no seu coração jamais se apaga, viu? Ele falou aquilo para mim. E passaram, uns, passaram uns, alguns, algumas horas de entrevistas. Ele vira para mim e fala, Diego, você passou em comercial, você passou isso, você passou aquilo. Mas a sua voz, infelizmente, o que mais nós precisamos, a sua voz não passou. Porque há 14 anos atrás, meus irmãos, 14 anos atrás, aqui, ó, mais ou menos nessa região, eu fui no otorrinho. E ele virou para mim que não tinha recurso, nem com cirurgia, porque há um desvio óssea e era só para o milagre de Deus. Então, naquele momento, como eu ainda não tinha conhecimento bíblico, naquele momento eu fiquei arrasado. Meu sonho tinha acabado de se despedaçar. Então, naquele momento, passou anos... E eu deixei o meu sonho enterrado. Como Jesus diz através das parábolas, né, que a cada um recebeu um talento. Dois multiplicaram um enterrou aquele talento. E assim aconteceu com a minha vida. E eu acabei enterrando o meu sonho. Passaram anos e anos e anos. Aí chegou um determinado tempo que eu conhecia Jesus aceitei o como meu único Salvador comecei a ler a palavra do Senhor com a palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho o Espírito Santo começou a me dar entendimento é aquele versículo que a palavra do Senhor diz buscar em primeiro reino de Deus e a sua justiça e outras coisas vos serão acrescentadas né a minha vida vivi uma vida complicada a minha mulher né? a minha família com Algumas enfermidades, a minha vida financeira no vermelho. E aquilo não deixei que não me abateu. eu comecei a servir ao Senhor como eu sirvo até hoje. Ia sempre nos templos, cultuava ao Senhor, trabalhava na igreja. E eu parei com as minhas horas extras e dediquei a obra do Senhor. Fiquei dois anos servindo ao Senhor e nesses dois anos no vermelho. Porque às vezes muitas pessoas elas aceitam ó, Cristo já quer mudar da noite por vinho, mas não. Muitas vezes Deus Ele nos, nos experimenta se a gente realmente vai permanecer nesse Deus. E passaram dois anos a minha vida começou a mudar. Eu tinha um sonho de alugar a minha casa. Né? Deus Ele me deu a minha, uma casa própria, o qual ela hoje eu fiz, eu moro no andar de cima. E pela glória de Deus, né, não tinham condições, Deus foi acrescentando. E hoje, pela glória de Deus, ela está alugada embaixo. E Deus continuou trabalhando, Deus né, restaurou a nossa saúde, a nossa vida financeira deu uma restabilizada. E Deus foi, começou a trabalhar. E veio na igreja, eu e a minha esposa, nós somos levitas, nós cantamos, eu prego e também louvo a Deus. E naquele momento, neste ano em janeiro, a gente estava louvando ao Senhor. Naquele momento eu estava lá louvando ao Senhor, ao mesmo tempo ministrando a Palavra do Senhor. E naquele momento, depois do louvor, uma irmã vira para mim, vira assim, Diego, a tua voz mudou no meio do louvor. Eu falei, com ela mudou? Ela se mudou. E naquele momento eu vi Deus... Né, fazendo uma cirurgia na, na via óssea, o qual para o ser humano não tinha recurso. Mas para aquilo que o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Então Deus primeiro ele tratou as minhas cordas, né, o qual era fanhoso. Eu era fanhoso. Quem me conhece sabe que eu era. Eu era fanhoso. E Deus fez uma cirurgia e pela glória de Deus, naqueles dias para cá, a minha voz foi mudando, mudando, mudando, mudando, e hoje pela glória de Deus, né, pouco, né, eu falo pelo nariz. E assim, Deus ele fez isso pela obra dele, é lógico, né? porque os novo é o Senhor lá, para glorificar a Deus. Mas em um sonho de Deus, ele não para por aí, Deus, ele, quando começa a fazer a obra, ele não faz pela metade, ele faz pelo completo. E veio essa pandemia, essa pandemia, como tem sido muitas coisas negativas para as pessoas, mas também tem trazido muitas coisas positivas. Para a minha vida, principalmente, foi positivo. Nós começamos a fazer os cultos pelas lives, e um dia veio no meu coração de eu começar a fazer uma rádio pelo Facebook, quem quiser entrar no meu Facebook, é, Viva a Vida Carandain, você vai ver lá que, que a rádio começou tudo pelo Facebook, um dos primeiros vídeos que eu postei no Facebook. Que ali eu fazia uma rádio ali, de duração de... começou o primeiro de 30 minutos, passou para 40 e foi uma hora. Fazer uma rádio pelo Facebook. Fazia eu e três celulares. Somente eu e três celulares. E daquele momento eu comecei a fazer, os pessoal começou a entrar, e aquilo foi aumentando a sede, e chegou a determinado tempo, eu comecei a orar a Deus. Porque tudo na vida da gente tem que ser a baixa geração. Eu virei para Deus e falei, Deus, é, eu coloco esta obra diante do Senhor. Se for da tua vontade de eu abrir uma rádio, o Senhor vai me responder, o Senhor vai falar comigo. Um dia no trabalho, aqui em casa, no domingo, meio dia, o telefone toca e uma serva do Senhor que eu não conheço, ela me liga e para mim: meu irmão, Deus me direcionou para estar ligando por você neste momento. Dobra seus joelhos, que eu quero falar com que Deus quer falar contigo. Dobrei os joelhos, e o Senhor usa a a profeta do Senhor, o profeta do Senhor, Paulo, ele me libera uma palavra, falou que o Senhor tem agradado aquilo que eu tinha começado a fazer que o Senhor ia abrir as portas, que o Senhor ia me dar sabedoria. E depois disso eu continuei orando, eu falei, Senhor, eu quero a confirmação se realmente, se realmente é o um Senhor. E um dia eu estava no monte em oração, Deus também confirma pela segunda vez, que Deus estava agradando daquilo que eu estava fazendo, que Deus ia me dar sabedoria e que Ele ia abrir as portas. Queridos, eu não sabia sequer mexer um computador, eu não tinha conhecimento. Na mesma hora eu pensei e falei assim, meu Deus, eu quero fazer uma rádio, mas eu não tenho nada, eu só tenho um celular aqui, eu tenho que comprar mesa, eu tenho que comprar computador, eu tenho que comprar microfone, eu tenho que fazer estúdio, eu não sei. Mas Deus Ele conhece o nosso coração. Deus, em Núcio, o profeta de Deus também vira para mim na igreja e olha para mim e fala assim, Eu enviarei recursos para você. E assim aconteceu. Nas primeiras semanas, o Senhor envia para mim um computador. Sem nenhum centavo no bolso para comprar, o Senhor o computador já estava aqui em casa. Depois foi acontecendo outras coisas. Sem saber o que ia acontecer, eu fui lá, já fui encomendando e o Senhor preparando tudo. E as coisas, pela glória de Deus, está tudo devido ao lugar. Provisão de Deus. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E em seguida, eu falei assim, pronto, meu Deus, está tudo no lugar. E agora? O Senhor virou para mim e falou assim, colocarei pessoas certas. Sobre os teus caminhos. E Deus começou a colocar pessoas ao meu redor. Deus, primeiro Deus enviou uma pessoa. Estava indo ao culto. Deus para para a pessoa. A pessoa virou para mim e virou assim. Ei, irmão, uma pessoa que eu nunca... Que eu tinha muito vínculo com ele, sabe? Era só um ruim. Aquela pessoa para para mim e Vem cá. Eu vi o teu vídeo pelo Facebook. Cara, que lá tem ser uma rádio. Está sendo bom demais. Eu vou enviar uma pessoa, essa pessoa entende muito de computador, entende muito. Entende um pouco disso, ela pode te ajudar. E essa pessoa vem aqui em casa. Ela me ajudou demais da conta. Né? Me direcionou o que tinha que fazer. Aí me partiu de computador, como é que fazia e tal. Deus foi me dando a sabedoria. Quando ele me deu a sabedoria. E as coisas foram acontecendo. Bom. Eu já estava com o computador, já estava com os programas, alguns programas já instalados. Agora faltava colocar a rádio ao vivo. E eu pensei assim, meu Deus, uma rádio para colocar ela no ar, ela é caríssima. Mas eu vou descansar no Senhor. Até aqui o Senhor fez e o Senhor vai acabar de fazer. em passando os dias, eu andei deitado na minha cama. O Espírito Santo me leva no celular e eu caio, né, numa pessoa qual hoje, eu não considero como amigo, eu considero como irmão, o nosso querido irmão de Jair, o Boi, né, o qual Deus ele tem colocado na minha vida. Uma pessoa que eu já conhecia o trabalho dele, mas não em rádio, não que ele sabia fazer, é, não que ele sabia, né, é, trabalhar com rádios, é abrir rádios, é auxiliar, ajudar as pessoas a abrir uma rádio online. Para mim ele era só um locutor porque de vez em quando eu ouvia o programa dele do Soldado do Sertão, porque eu gostava muito de, de música sertaneja e ainda gosto, né? porém que agora eu sou uma nova criatura, né, sertaneja evangélica claro. Mas e naquela noite eu conversando com ele, ele demonstrou todo o empenho. Naquela noite foi a noite mais feliz da minha vida. E o um boi não virou para mim, você pode falar para ele. O um boi virou para mim e falou assim: não, segunda-feira então, né, vamos começar então. Você vai ter uma semana de aula. E, as, e Deus ele é tão perfeito que. Você pode até falar com o boi, não é prova disso. Que Deus é tão perfeito que as coisas foram acontecendo. O Boina bueno, encomendou o aplicativo da rádio, o aplicativo que demorava tempo para ficar pronto, demorou poucos dias. E uma, uma transmissão para ser ao vivo, que demorava né, tantos dias, por pouco tempo eu já estava ao vivo, fazendo programa ao vivo para todo o Brasil. Até um dia um o bueno, Boina né, para mim, Diego, não estou entendendo. Aplicativo que demora tanto tempo, as coisas aconteceram. Aquilo que demorava tanto tempo saiu tão rápido. O que está que acontecendo? Ainda virei para ele e falei, meu irmão, aquela obra não é minha, aquela obra é de Deus. Então, é Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Eu lembro que nesse aplicativo o companheiro falou que ia demorar, que ia ser engarrado Que naquele dia o pastor virou para mim e falou assim, Diego, Deus está Deus abrindo uma porta hoje. E essa porta, que ele, naquele momento eu senti que era o aplicativo que ia, que ia ficar pronto. E no dia seguinte, o boi manda mensagem falou que o aplicativo estava pronto. E hoje, pela glória de Deus, né, a rádio já está aí ao vivo para todo o Brasil. E ainda mais, Deus ainda usa uns filhos de Deus. Antes da rádio entrar ao vivo, Deus, que eu estava esquecendo, Deus fala que ia levar o meu nome. Para glória dele Para todo o Brasil e o mundo O meu nome ia ser reconhecido E, da, e hoje né, a rádio é ao vivo aí Para o Brasil e pelo mundo E é claro né, Que o nosso querido irmão na né, Pela sua confiança Pelo ter depositado a total confiança Na minha pessoa né, A rádio Viva Vida Está interligada com a Rede Soldado Sertão Uma das redes maiores aí De rádio né, audiência para o Brasil e o mundo inteiro a Rádio Viva Vida tem três programações ao vivo não só na Rádio Viva como a retransmissão na Rede Saudade Sertão então Deus Ele é perfeito eu não podia nessa data tão especial de agradecer a este Deus e esse chapéu que você me ouve é a marca é a marca de Deus na minha vida as pessoas né, me consagraram como sombreira, né, meio de uma longa história, né, do, do chapéu de sombreiro, né, e eu aceitei com muito carinho, e uma coisa que deu certo, faço o um programa Sertanejo aí à tarde, que tem sido uma benção, os programas às partes das manhãs, tenho auxiliado o pastor à noite, e eu faço com o maior carinho, e isso tudo eu dou graças a Deus, a Ele, a toda honra, a ele a toda glória e a você ouvinte, a você ouvinte, qual me deu a oportunidade de poder estar aqui né, com esta emissora, de poder levar a alegria, a comunicação, né, a alegria e muito mais de Deus para você. Receba o meu abraço, que Deus os abençoe. E lembre-se uma palavra que eu deixo para você, Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Basta nós permanecer e acreditar em si mesmo. Amém? Este foi o meu testemunho mostrando você como que esta rádio ela surgiu. Se for para contar detalhes, nós vamos ficar aqui uma hora, né? Mas eu dei uma resumida aqui para mostrar o trabalho de Deus na minha vida. Amém? Que Deus o abençoe. Receba o um abraço deste amigo, sobreira, amém? E eu conto com você a baixar o nosso aplicativo, rádio vida.mg Rádio Viva Vida Mg. Acesse o site www.rádiovivaavida.comunidades.net. Você também entra lá também. Nigita também lá na Play Store, né? Saudade do Sertão, também o nosso querido irmão Boina também tem uma programação. Você que gosta de uma boa música caipira, né? uma boa música sertaneja no Saudade do Sertão também, é uma programação abençoada para você, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado a você ouvinte, obrigado Boina, que Deus te abençoe. E a gente se fala aí durante as programações ao vivo. Que Deus o abençoe sempre. Um grande abraço.